Opa, tá estudando para PM Ceará e tá sofrendo com as negações dos conectivos, não sabe mais o que fazer? Então vê esse vídeo que vai te ajudar. Eu sou o professor Renato Oliveira e nesse vídeo você vai ter um guia rápido para aprender as negações, isso mesmo, para PM Ceará e para qualquer concurso que você venha prestar. Mas antes de começar, inscreva-se no nosso canal e ative as notificações, porque todo dia tem vídeo novo e aí você vai ser notificado para ver assistir conteúdos como esse. Também Baixe o material da aula em algum lugar que tem. Assim você entra na nossa lista VIP e recebe conteúdos exclusivos. Que só quem está na nossa lista VIP tem acesso, que é por e-mail. E vamos começar aqui. Mas antes você deve estar tá pensando assim, Renato. Guia rápido para aprender as negações, por nunca conseguir aprender isso. Isso é um karma na minha vida. Por que você vai conseguir tirar esse karma da minha vida? Eu não sei. Sinceramente, eu não sei porque eu vou conseguir. O que eu sei é que diariamente eu vivencio a transformação de pessoas como você, que tem uma dificuldade enorme raciocinológica, e após o método MPP conseguem transformar a história da sua vida e não erram mais as questões, como é o caso do nosso da nossa aluna Letícia. Acompanha um tempo as aulas e agradeço imensamente por terem me ajudado nessa caminhada. Sempre tive muita dificuldade em RLM, mas graças às aulas e dicas de vocês, além de muita dedicação, consegui chutar essa pedra do meu caminho. Hoje respondo qualquer questão de RLM. Prova disso foi meu gabarito na prova de papiloscopista da Polícia Civil São Paulo, 7 em 7. Estou extremamente feliz com o resultado e só tenho a agradecer a vocês pelo trabalho incrível. Parabéns e um abraço, rumo ao churrascão da aprovação. Isso aí, parabéns, Letícia, você que seguiu o um método e se dedicou, que a gente fala apenas siga o um método. Se você seguir o um método, eu tenho certeza que não vai se arrepender. E nos próximos minutos, a transformação vai começar, você vai começar a ver uma luz. E vem comigo, que no final eu tenho uns bônus para vocês. Vamos lá? Simbora? Aqui estão minhas redes sociais, Tá? Minhas redes sociais, troca o like, sigo de volta do Marcão. se Simbora começar. Olha só, vamos aprender a negar o E e o O, porque é igual negar o E, e ou O. No método MPP, como é que a gente faz? Você troca um pelo outro e nega tudo. Galera, você vê as frases muitas vezes, quando você está estudando, você vê a frase pô, por que coisa sem é nexo. Quanto mais sem sentido semântico, melhor. Fique feliz. Porque quem não estuda, não faz, erra porque não tem sentido semântico, a ideia é tabela verdade, ser contrária. Mas imagina, toda questão de prova, você ficar buscando tabela verdade contrária. Não, preste atenção, é só fazer isso aqui, no método, ó. troca um pelo outro e nega tudo. Vamos lá? Qual a negação de? Faz calor e vou à praia. Qual é o conectivo que está aqui? Né? O E? É ou não é? O que, é que eu faço? Eu troco pelo O. Né? Troca um pelo outro é isso. Quando eu nego o E, eu mudo para o OU e nego todo mundo. Quando eu nego o OU, eu mudo para o E e nego todo mundo. Então, ó, o E eu mudo para o OU e aí eu nego todo mundo. Faz calor, vai ficar não. Faz calor. Ou vou à praia. Fica não vou à praia. Pronto. Então, como é que fica essa negação? Não faz calor ou... Não vou à praia. Pronto. É a resposta. Aprendeu? Agora aqui embaixo. Viajo ou caso? Tira o ou e bota o e. E nega todo mundo. Viajo vai ficar o quê? Não viajo. Caso vai ficar o quê? Não caso. Então como é que é a negação? Não viajo e não caso. É isso. Show de bola aí? Tranquilo? Não viajo e não caso morreu foi se embora se embora seria é só isso para negar o eu o. troca um pelo outro e nega tudo ou vira e e vira o matou vai se embora tranquilo beleza então se embora agora para negar o seitão vamos aprender a negar o conectivo sentão porque esses são os conectivos lógicos né e ou se então, sei somente se ou, ou, essas coisas. Então vamos aprender a negar o se então, tá? Mais importante aqui, o se então. Método MPP, a gente usa o mané. Mantém e nega. A coisa mais importante para você negar o se então é entender que o se então ele vira e. Tem essa mudança, tá? Primeira coisa, ó, qual a negação dele? Se Renata vai caindo então, Marcão é flamenguista. Primeira coisa, vou negar o sentão. então? Vou. Então a primeira coisa que eu tenho que fazer é tirar o sentão e botar o E. Feito isso, é só usar o mané. O que, que é o mané? Mantém e nega. Pronto. Mantém na frente nega atrás. Então vamos lá. Renata vai caindo. Mantém e vai ficar... Renato é vascaíno. E Marcão é flamenguista, nega. Vai ficar Marcão. Não é flamenguista. Pronto. Como é que é a negação? Renato é Vascaíno e Marcão não é flamenguista. Então, vai negar o C então, mané a negação. Muda pro o E e nega, mantém e nega. Tudo bem? próxima viajo e caso é para negar o e, renato você acabou de me ensinar que é só mudar para o e negar todo mundo sim a maioria das questões é assim mas a negação do e também pode ser o C, então eu vou te mostrar isso agora como é que você vai agir diante de uma questão galera entenda uma coisa se você vai negar o e muda pro o e nega tudo a maioria das questões acabam aí se não tiver resposta você usa essa do mané você vai tirar o e e botar o centão, Tá? Vai tirar o e, e botar o centão E aí uso mané, mantém e nega. Viajo, mantém, se viajo então caso eu nego, vai ficar não caso. Tudo bem? Lembrando que negar é mudar. Então a negação de viagem caso pode ser. Se viajo, então não caso. Vamos melhorar, botar na prática o que eu falei. Tô numa prova e caiu. Qual é a negação de viagem caso? Qual é a primeira coisa que eu vou fazer? Eu vou mudar pro ou e negar todo mundo. Vai ficar não viajo ou não caso. Agora, olhei para a resposta e não tem não viajo ou não caso. Aí eu vou usar o que O ceitão. Eu tiro o e Boto o C então e uso o mané. Viagem, mantém, vai ficar viagem. Caso nega, vai ficar não caso. Então, como é que fica a brincadeira? Se viajo, então não casa. Então, pode ser qualquer uma das duas. Qual é a mais usada? A primeira. Por favor, pelo amor de Deus, vai fazer uma prova. Usa a primeira. Não tem, aí tu usa a segunda. Show de bola? Isso daí pra negar o E. Tá? Porque, se os, quando eu nego, então eu entendo uma coisa: se quando eu nego sem, então ele vira e, quando eu negar o e, ele vira sem, então pode ter volta. Por isso, tá bom? Completinho aí para tu não errar. Vamos lá. E o todo, para negar o todo? Como é que eu faço para negar o todo? No método MPP é o PEA mais não. O que, que é o PEA mais não? de pelo menos um é de existe um e há de algum e o mais não é para você negar a segunda parte tá então quando você vai negar todo político honesto a negação pode ser pelo menos, um político não é honesto. Ou então, existe um político que não é honesto. Opa. ou ainda algum político não é honesto. Tudo bem? Então, quando você nega o todo, todo político é honesto, o que, que você vai fazer? Você vai lembrar que no lugar do todo entra o pé E aqui você nega no verbo. E aí fica como pelo menos um existe um algum. Lembra de uma coisa? Falar pelo menos um, falar existe um ou falar algum, é igual. O que vale para um, vale para os três. Então, todo político é honesto. Como é que fica a negação? Pelo menos um político não é honesto. Existe um político não é honesto ou algum político não é honesto. Qualquer um dos três está certo. Renato, na prova pode ter as três respostas? Não, que aí a questão deve ser anulada. Sempre só vai ter uma. Show? Maravilha nega a segunda parte show de bola né então agora aprendemos as principais negações vamos aplicar mas tem um bônus vem comigo até o final que no final tem um bônus aí. uma negação lógica para afirmação Marcelo é alto ou Sofia é baixa é ó negação como primeira coisa nós ensinamos a teoria como eu fiz. E agora nós vamos fazer questão. Porque no método MPP é 20% para teoria e 80% para questão. Tá bom? E assim você tem resultado como a Letícia. Agora, olha só, presta atenção. Uma das primeiras coisas que nós ensinamos, nós chamamos, na hora de resolver as questões, de método dos 50. Porque, se você não conhece, <cười> ele é muito poderoso. Nós criamos. O que é o método dos 50? Só de ler a questão. Você já responde 50% cento dela. Por quê? Responder 50% dela consiste em você sublinhar. Quando você sublinha, automaticamente você já identifica o que o problema quer. E 50% para resolver qualquer questão é identificar o que ele quer. E isso é muito poderoso, ó. Uma negação lógica para a afirmação. Marcelo é alto ou Sofia baixa, é? Ele quer a negação para Marcelo é alto ou Sofia baixa. Tá aí. Negação de quem? Do ou. Vamos aprender a fazer prova, a teoria a gente mostrei. Como é que faz para negar o ou? Muda pro e e nega todo mundo. Então o que você vai fazer? Você vai para o e e negar aqui, ó. Marcelo é alto fica Marcelo não é alto. Sofia baixa fica Sofia não é baixa. Agora você vai direto na resposta. Só que você vai focar nas respostas que tem o E. A letra A é o OU, tá fora. A letra B é o C, então, tá fora. A letra C é o E, vamos ver. Marcelo não é alto, aqui tá, Marcelo é alto, tá fora. A letra D é o E. Marcelo não é alto, beleza. E Sofia não é baixa, certíssimo com o gabarito, letra D. Marco V da vitória e se embora fazer outra coisa da tua vida. Entendeu? Zero trauma, um segundo, não sujou a prova e fez. É isso. Esse é o poder do método. E apenas siga o método. Tu vai acertar as questões com isso que eu Tá bom? Então vamos lá. Próxima questão, vamos lá. A negação, de novo, vamos sublinhar. A negação da proposição. Se é outono, então a temperatura está a menos. Negação do se então. Como é que é a negação do se então? Mané mantém e nega. Primeira coisa. Quando eu nego você então, ele vira e. E agora usa o mané. É outono em gramado. Mantém. A temperatura está a menos. Fica a temperatura não está. Amena. Agora é só eu procurar o que essa resposta. Mas eu vou focar naquela que tem o e. A letra A essa então tá fora. A letra B tem o e. Só que aqui tá? Tem que ficar é o em gramada que está escrito não é o tá fora. A letra C tem o e e está escrito que não é o A letra D tem o e. É o Tony gramado, show! E a temperatura não está amena. Opa! Qual é o meu gabarito? Letra D. Marco V da vitória. Simbora fazer a próxima. Viu? Zero trauma. Não precisa se estressar. Então simbora. Próxima questão. Ó, a negação. Da proposição, todo estudante de gramado gosta de matemática, é? Negação do todo, o que é que nós aprendemos? pé mais não. Então aqui tem que entrar alguém do pé e aqui tem que entrar a negação. Lembrando que não é para colocar o não, é para negar. Como ali é uma frase afirmativa, no final fica negativa e vice-versa. Péia, ó, pelo menos um estudante de gramado não gosta de matemática. Então, agora você só vai focar nas opções que tem. Pelo menos um, existe um ou algum. Letra A, nenhum. Está fora. Letra B, todo. Está fora. A, existe. Dá ideia. Existe estudante de gramado que gosta de matemática. Não, que tem que negar. A, quem gosta de matemática não é estudante de gramado trocou a ordem não pode ter que manter a ordem pelo menos um estudante de gramado não gosta de matemática qual é o meu gabarito letra é tá aí zero trauma letra é tá aí beleza zero trauma não se estressa simbora se seguir tranquilo maravilha e agora você que chegou até aqui vou te dar dois bônus dois não são três bônus Olha para cá. Essas negações que eu acabei de te ensinar, né? vou tirar aqui três bônus, tá? São as negações mais cobradas em qualquer prova. Tá? Em qualquer prova. Qualquer prova. Agora, existe a negação do algum, pega aí a visão, se liga, você que chegou até aqui, parabéns. Vamos lá. Existe a negação do algum, que aí o no método no MPP, vou te mostrar aqui como é que fica. Vou botar aqui para você Aí você copia daqui a pouco. O negação fica. Ah, negação algum no método do MPP a gente usa o neto não que, que é o neto não a negação do algum pode vir de duas maneiras você pode usar o nenhum ou pode usar o todo mas sempre que você bota o todo você tem que negar a segunda parte todo mas não tem que negar o não ali é para negar então vamos lá a proposição é essa Negação 1, um, negação. Vou botar negação 1, um, negação 2. Negação. Negação, negação. Tudo bem? A frase é essa. Algum matemática é maluco? Você pode negar de duas formas. Usando o nenhum. Algum matemática é maluco? Pode ficar nenhum matemática é maluco? Você pode usar o todo. Só que quando você usa o todo, tem que negar assim, a segunda parte. Todo matemático não é maluco. Na prova, como eu vou saber qual das duas usar? Você vai olhar. Se tiver o nenhum, só você marca. Se não tiver, vai ter o todo vice-versa, tá bom? Algum matemático é maluco, nenhum matemático é maluco ou todo matemático não é maluco. Lembrando que eu botei algum, mas na real eu pega, é negação do algum, do pelo menos um e do existe um, tanto faz, tá bom? Show. Outra, vamos lá, negar o nenhum, tá? Para negar o nenhum no método MPP, você usa o pé. É só trocar. Exemplo: nenhum matemático é maluco. Nenhum matemático é maluco. Como é que fica a negação? Só trocar. Não tem que negar ninguém. É só trocar o nenhum pelo pelo menos um, existe um. Algum eu vou botar aqui. Algum matemático é maluco? Acabou só isso. Algum matemático é maluco. maluco? De bola, dois bônus aí. Negação do nenhum é o pé. Ok, só trocar. Pode ser pelo menos um matemático é maluco. Existe, show de bola, dá o teu pau. Eu vou falar do último que é a negação de ser somente ser a negação de ser somente de ser tem quatro ou cinco formas Eu vou falar com vocês a que mais cai show tem quatro ou cinco formas ser e somente ser tanto que quase não cai negação de ser somente ser troca pelo ou pela disjunção exclusiva Tá, essa é a que mais cai. Tem a negação de ser somente ser pode ser ele mesmo negando uma das proposições. Não há se somente ser B a se somente ser não B. Pode ser usando e, o e ou que tem uma situação também. Mas essa daqui é a que mais cai. Tá bom, então vamos lá comigo. Ó, se liga, Vou botar aqui é chove se e somente ser. Faz calor. Tudo bem? Como é que fica a negação? Mas cai. É simples, é só você trocar o C somente ser pelo ou. Ou chove. Ou. embora. Faz calor. Pronto. Pronto. Tá aí maravilha Negação do Uou ou Gostou? Três bônus? Três bônus? Parabéns. Então, ó, aprendeu aí. Negar muita coisa não vai errar mais. E se você chegou até aqui, é porque você está de parabéns. Por isso que eu dei esse bônus no final. Escuta que eu tenho mais uma... Um, vamos dizer, um bônus extra para você. Se liga. Você aprendeu aqui? Tudo que eu te ensinei aqui, você vai aplicar hoje mesmo, e vai resolver de 10, se tu errar uma, vai ser muito pega a negação do E do O 10 questões se tu errar uma, vai ser muito botando isso, sem tal então, todo, sem somente ser, os outros o também o negação nenhum, do algum se tu errar uma, vai ser muito então, aplica isso e o meu bônus extra é aqui embaixo, em algum lugar tem o link do nosso curso se você quer um passo a passo como o nosso aluno lá do do início do depoimento conseguiu transformar a sua vida achava que era impossível agora é possível então vamos para o nosso curso clica aqui e esse convite é para todo mundo tá não só para quem está interessado em evoluir para chegar no próximo nível né é o curso que é o passo a passo tá que é onde acontece Realmente a transformação, a transformação começa aqui, e o passo a passo, profundo. Porque para ser aprovado, você sabe que você precisa de dedicação, método, profundo, é no nosso curso. Então, não é que não seja profundo, ó, isso que eu te ensinei, cara, a gente não tem essa de ficar escondendo o jogo. A gente mostra o conteúdo para você, porque a nossa intenção é ajudar o maior número de pessoas a transformar a sua vida. Essa é a nossa missão, transformar a vida das pessoas com a matemática e a aprovação é a consequência. Então clica aí, vem assistir uma aula, esse é o bônus eixo, vem assistir uma aula do nosso próprio curso, veja todos os casos de sucesso e também os bônus que nós preparamos no nosso curso da PM Ceará. tá legal? Clica aí e vamos lá. E para finalizar, aquela mensagem malandra, não tenha medo de desistir do bom para perseguir o ótimo. Pessoal, eu e Marcão somos provas disso. Não tenha medo de persistir, de desistir do bom para se perseguir o ótimo. Nós estávamos aqui no Rio de Janeiro, professores presenciais. Dávamos aulas em muitos cursos, nos principais, tudo mais, só que assim, a gente sabia que podia mais. Nós desenvolvemos um método. Nós nos conhecemos lá em 2006. O método foi desenvolvido lá, pensado lá e foi aprimorado em todos os alunos presenciais que passaram a nossa vida muito obrigado e vocês online também que nós chegamos até aqui e nós desistimos do bom para perseguir o ótimo porque para a gente o que é o ótimo é levar para a quanti maior quantidade possível de pessoas o método hoje Marcão não dá mais aula presencial aqui no rio de janeiro e tal e eu dou algumas ainda mas em breve só nos eventos do matemática para passar muito em breve e assim, nós desistimos do bom para perseguir o ótimo. O ótimo é isso. Você lembra de uma coisa. Você precisa ser frequente antes de excelente. E é isso. É assim que vai acontecer. Desiste do bom para perseguir o ótimo. Sai da zona de conforto. E nós saímos e não nos arrependemos. Todo dia é um aprendizado novo. Valeu, galera. Muito obrigado a todos. Até a próxima.